Bem-vindo ao Calcule Comigo. Nesse vídeo de dicas de aplicativos, vou continuar falando para vocês sobre o Photomat e suas aplicações. Especificamente sobre a forma de utilização do Photomat como uma calculadora algébrica, utilizando o seu teclado para poder escrever as expressões. Vamos lá? Vocês já devem ter visto nos vídeos anteriores que o Photomath é útil em muitas situações de resolução de problemas matemáticos, até de alta complexidade. Mas nesse vídeo eu vou me focar em somas, subtrações, divisões e multiplicações. Isso porque o Photomath resolve essas operações básicas utilizando os algoritmos manuais, da mesma forma que você resolveria à mão. Então é interessante ver as animações que ele produz para poder te ensinar como multiplicar dois números, como dividir dois números grandes. Além disso, também vamos falar um pouco sobre frações e como o Photomat interpreta as operações com frações e utiliza suas propriedades. Com relação às somas, o Photomat funciona da seguinte maneira. Você pode utilizar o teclado numérico para digitar os números e as operações. Vai aparecer um quadro de respostas, em vermelho, com o resultado dessa operação, no caso 34 mais 123. Ao clicar nesse quadro, vai aparecer uma solução animada associada ao algoritmo manual de cálculo de somas. Então, um número acima do outro, com uma barra abaixo do segundo número e um sinal de mais. É interessante que nesse algoritmo manual animado, você pode utilizar setas de navegação para poder visualizar na sua velocidade, no seu ritmo, o que é está acontecendo? Nesse caso, 4 mais 3 dá 7, então ele ocupa o espaço abaixo da coluna. 3 mais 2 dá 5, então ele também vai ocupar o seu espaço na mesma coluna. E o 1 não está somando com ninguém, então ele simplesmente vai descer. O resultado de 34 mais 123 é 157. É interessante observar que quando você está trabalhando com expressões mais longas, como no caso, vamos digitar aqui, 1.548 mais 3.569 mais 3.215. Ao clicar no quadro de respostas, nós temos a opção de visualizar as instruções animadas. O resultado é 8.332, mas esse resultado veio da onde? 8 mais 9 mais 5 dá 22. Então, o 2 do final, o último algarismo, vai aparecer nessa coluna e o primeiro algarismo vai subir para a próxima coluna. Agora, você pode realizar a soma 2 mais 4 mais 6 mais 1, um, vai dar 13. Novamente, o número 3 vai aparecer nessa coluna e o outro algarismo vai subir para a próxima coluna. Agora, você tem 1 um mais 5 mais 5 mais 2, que também dá 13. O número 3 vai aparecer como resultado dessa coluna, e o número 1 vai aparecer como algarismo na próxima coluna. Agora você tem 1 mais 1 mais 3 mais 3, que dá 8. Então, você vai ter o resultado dessa soma sendo 8.332. Você pode reproduzir isso quantas vezes forem necessárias para você entender bem. Com relação às subtrações, o processo é bastante similar. Você pode digitar, utilizando o teclado numérico, qual é a operação que você quer fazer, como por exemplo, 2352 menos 1563, que dá 789, visualizar a solução animada. Nesse caso, a solução animada vai ser interessante, porque vai te lembrar o algoritmo manual de resolução de subtrações. E nesse algoritmo manual, inclusive aquele pegar emprestado, vai ser bem explicitado. Como aqui não dá para fazer 2 menos 3, você substitui o 5 por 4 mais 1, toma 1 emprestado, o seu 2 vira 12, e 12 menos 3 pode ser calculado. Já esse 5 se torna 4, porque ele perdeu 1, então 12 menos 3 dá 9, sobrou um 4 no lugar do 5. Agora 4 menos 6 também não dá para calcular de forma direta. Então, vamos tomar emprestado o um 1 da esquerda. O 3 é 1 mais 2. Então, tomando um 1 emprestado, vamos ter 14 menos 6. E no lugar do 3, vai ficar o 2, que é o que sobrou desse processo de tomar emprestado. 14 menos 6 é 8. Então, no lugar dessa coluna, vai aparecer o número 8. Agora, 2 menos 5. 2 menos 5 também não dá para calcular de forma direta, mas o 1 que está à esquerda dele pode ser reescrito como 1 mais 1, Toma-se 1 um emprestado, você tem 12 menos 5, e mantém o 1 que sobrou nessa coluna. 12 menos 5 é igual a 7, e 1 menos 1 é igual a 0. Então o resultado dessa subtração dá 789. Quando se trata de multiplicações, o processo é idêntico. Você vai digitar no teclado numérico as operações que você quer realizar de multiplicação, então, por exemplo, 492 vezes 23, e pedir para visualizar a solução animada. A solução animada vai mostrar o algoritmo manual, 2 vezes 3 dá 6, 3 vezes 9 dá 27, e aquele famoso sobe 1, sobe 2 eles vão ser representados aqui de forma animada. E 3 vezes 4 vai dar 12, com o 2 que já tinha subido, 14. No algoritmo manual, agora para fazer a segunda multiplicação, colocamos um zero na primeira posição e vamos com 2 vezes 2 é igual a 4. Então, na segunda coluna. 2 vezes 9 vai dar 18... Então, o 8 ocupa seu espaço na coluna e o 1 sobe para executar os cálculos da próxima coluna. 2 vezes 4 vai dar 8, com aquele 1 que subiu, vai dar 9. Então, o resultado para essa coluna é 9. Feitos essas duas multiplicações separadamente, basta somar os seus resultados e você tem o resultado da multiplicação entre os dois números longos. Então, essa é a forma como o Fotomet ensina multiplicação utilizando o algoritmo manual. A divisão também é interessante porque, utilizando o teclado numérico para poder digitar as suas operações de divisão, no caso, 3.924 dividido por 23, a solução animada associada ao algoritmo manual surge, inclusive com a forma de escrita, com os traços nos mesmos lugares onde normalmente você faz a mão. O 39 dividido por 23 vai dar 1. Então, vamos colocar o 1 no lugar do quociente. Ele utiliza a lógica de quociente e resto para poder fazer essas operações manuais. 1 vezes 23 vai dar 23. Agora, 39 menos 23 são 16, desce o 2, você vai ter 162. 162 dividido por 23 vai dar 7. Então, o 7 vai para o quociente. Fazemos agora a multiplicação, 7 vezes 23, que é 161. E subtraindo 161 de 162, sobra 1. Desce o último algarismo, que é o 4, e temos 14 dividido por 23. Como 14 é menor que 23, o resultado é zero para a divisão. Então, no quociente vai aparecer esse zero. Como não dá para continuar os cálculos, você vai ter simplesmente a divisão de 3.924 por 23, sendo 170 no quociente, e com o resto 14. Agora um pouco sobre frações. Na hora de operar com frações, é interessante sempre utilizar parênteses. Os parênteses são os dois primeiros botões que aparecem aqui no teclado do Photomat. Quando você abre um parênteses e fecha, surge uma caixa na qual você pode colocar qualquer expressão numérica ou expressão algébrica. Nesse caso, vamos utilizar aqui o botão de fração, que também tem ao seu lado um botão de fração multiplicado por uma outra constante. um. e para passar para baixo, a gente vai ter que clicar para frente nessas setinhas. Essas setinhas são as setas de navegação. Algumas propriedades algébricas precisam ser preservadas ao longo desse processo. Por isso, é importante manter sempre os parênteses. Então, a gente tem meio menos um terço, mais uma nova fração, que vai ser 1 um dividido por 4, 1 um quarto. Então, aqui ele já consegue apresentar um determinado resultado, 5 sobre 12. Enquanto a gente vai digitando continuam aparecendo os resultados que ele consegue interpretar enquanto você está digitando. Então, ao fazer aqui 1 quarto vezes 3 quartos, ele também já apresenta o resultado que seria para este cálculo, mas eu não quero terminar ele aqui, ainda quero dividir isso por 9. Então, por propriedade algébrica, esse 9 está dividindo somente a segunda parcela da soma. É interessante que quando você está trabalhando com operações com frações, você visualize a exibição detalhada, para que você consiga ver o passo a passo de cada um desses cálculos. No caso, aqui temos um MMC de 2 e 3, que vai dar 6. E vai ter 3 menos 2, que é 1. Vai se tornar 1 sexto. Na hora de trabalhar com multiplicações de frações ele também lembra a propriedade de multiplicação de frações, que para multiplicar duas frações, multiplica os numeradores e os denominadores separadamente. Então, vamos ter 1 vezes 3, dividido por 4 vezes 4, que vai ser 3 no numerador e 16 no denominador. Então, essas propriedades algébricas são preservadas e informadas durante o passo a passo. A ordem das operações também é preservada, porque primeiro foram feitos os cálculos dentro dos parênteses, agora vai ser feito o cálculo fora dos parênteses. Esse dividido por 9 é equivalente a multiplicar por um nono. E como você tinha 3 sobre 16 vezes 1 dividido por 9, é possível simplificar esses dois elementos dividindo por 3. Então, você vai ficar com 1 sobre 16 vezes 1 sobre 3. Vai ficar com 1 sobre 48. É possível visualizar a exibição detalhada caso você tenha dúvida em o que aconteceu durante essa multiplicação. No caso, esse resultado é 1 sobre 48. Agora você tem 1 sexto mais 1 sobre 48. Para poder realizar essa operação, além de trabalhar com a divisão de fração corretamente, vai ser importante calcular o um mínimo múltiplo comum. Então, o MMC entre 6 e 48 vai ser 48, já que 48 é múltiplo de 6, e aí, como o resultado do MMC, no numerador vai aparecer 8 mais 1. 8 mais 1 é 9. E 9 dá para simplificar com 48 pelo fator 3. Então, você vai ter 3 dividido por 16. Então, 3 dividido por 16 é o resultado da nossa operação com aquelas frações. E uma forma alternativa de escrever isso é da maneira decimal, como 0, 1875. Essas foram algumas operações básicas do Fotomatch, principalmente porque eu queria mostrar para vocês esses detalhes das animações que ele faz para poder explicitar o processo de cálculo dos algoritmos manuais de soma, subtração, multiplicação e divisão. Existem outros vídeos aqui também no canal que eu recomendo fortemente. Um deles é como explorar todos os recursos do Photomatch. Além de executar os cálculos, o Photomatch também tem a possibilidade de você adicionar itens aos favoritos, de você compartilhar com outras pessoas, de você publicar os seus resultados online. É interessante para poder conhecer esses recursos todos. E o outro é o reconhecimento de escrita. O que, que o Photomatch consegue interpretar de expressão algébrica ou numérica escrita em papel com letra à mão? Então, aqui eu tenho um vídeo que detalha tudo que o Photomat consegue interpretar nesse momento. Então, vejam esses dois vídeos e os próximos vídeos de detalhes sobre a utilização do Photomat. E até mais, pessoal!